Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de câncer. Já deixei aqui posicionados os tarôs e o oráculo que vamos usar nessa leitura, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar uma afastada aqui... Vamos saber como está o momento de câncer e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. Adeus ao passado! Agora, com esse outro tarô... E vamos complementar com esse outro também. Câncer, você está seguindo, vivendo o presente, mas algo em você não acompanha. alguém você ainda olha para trás, tem vontade de voltar. Quando sentimos essa vontade de viver o passado, significa que o passado foi bom. Vivemos oportunidades Únicas E até os momentos ruins Passaram bem rápido Tudo passa Talvez Haja um resgate do passado Mas Não será totalmente Igual ao que você viveu E marcou dentro de você Porque será um Novo tempo, nova maturidade. É a essência seguindo, acompanhando o fluir da vida. Tem algo do passado que é uma tentação. Porque mexe com você, chega a ser uma dominação. E se você pensar que não tem nada do passado mexendo com você. Faça uma análise se passou por um trauma, se situações estão se repetindo com frequência na sua vida. Porque aí tem algo para ser olhado e dissolvido. Pode ser que essa situação do passado mexe tanto com você que inconsciente ou consciente você fica negando. O momento atual, criando desculpas para não seguir em frente. E também pode ser uma situação do passado que te faz se sentir muito mal só de lembrar desse momento ou pensar como seria se estivesse vivendo essa situação de novo. Como seria se tudo tivesse sido de outra forma? Essa insegurança que você sente, essa preocupação e até solidão, mesmo estando com outras pessoas, e esse frio também, porque nenhum outro sentimento te aquece. É o momento de olhar para isso tudo, se despedir de tudo, que nesse momento você não consegue trazer de volta, mas que de alguma forma tem comandado a sua vida paralisando o seu processo de fluir na vida. Então, é o momento de fazer mudanças, seja externas ou internas, de agradecer o que foi e se contagiar por tudo que está chegando. E o que está chegando pode ser algo do passado ou algo superior ao passado. É como diz o ditado, se não fosse a tempestade, não haveria o arco-íris. Às vezes o contraste vem. Sem uma explicação. Mas depois, quando você estiver em paz, vivendo feliz e sentindo alívio. Aí vem a verdade, vem a compreensão e o entendimento maior. A verdade vem no devido tempo. Agora... Fique essa reflexão de forma benéfica para te impulsionar a fazer mudanças, trabalhando as suas emoções de forma profunda, para transmutá-las em energia que te dá forças para seguir em frente. Acho que a mensagem é essa e vamos trazer agora um cumprimento Finalizador com o oráculo. Uhum.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 se tornando parte de tudo e não separado de tudo, e aí a luz interna só aumenta, só amplia, tá bom? Até o próximo vídeo e gratidão!